E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal o Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima, sou HD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Também vai chegando na descreza agora na levada. É Hã, é a sua é tatuagem é é eu é acho que um é eu é um é é é é é ah, é vou fazer um corte dessa, ela modificada. Vou jogar navalha no pescoço porque sabe que agora aqui você não manda nada. Olha como a vida muda de maior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 Pra mim você é um vacilão, comigo tro tá sendo arruma, não. Herói das ruas, vivo o suficiente pra cê se tornar vilão. Miolo oh! somente, sem competente, quer ganhar de mim? Rimas boas, competente Até porque você não tem qualidade. Na Hebe você dá selinha, o rim é um selo de qualidade. Oh! Ei, eu falo sério, seu primeiro encontro com a Hebe vai ser no necrotério. Oh! É por isso que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 Já deu pra ver que você vai perder, pois tremeu na base Expondo hey. somente somente fácil, mano, tipo um kamikaze oh, Tá ligado que agora, parceiro, cê treme na base yeah. Veio o cursinho pronto, eu abalei ele inteiro com só uma frase oh. é que você já fica para trás, porque você não é forte oh. Tô ligado, parceiro, que conta o prado, cê tá de frente com a morte oh. Eu te com facilidade, porque eu não tenho suporte Conheci o gatilho mais rápido do oeste, eu sou pente mais cheio da norte oh. ah. Não tem como cê passar, então toma, eu não falei de da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 Bicho, o tempo fora do tatame, eu sou peso pesado Você tá ligado? Eu não fumo o 8, meu mano, eu prefiro o Calton. Você fala até do Eight Mile, realmente esse filme é pesado Só que no final do filme do Eminem, não tinha um gordinho folgado <risos> Moleque, cê sabe que eu vou te bater Cê sabe que encontrar o Prado na batalha Não tem bom de você correr ah, Tá ligado que agora eu faço RAP O maior campeão virou a maior chacota Acabei de tomar isso aí de você Tá ligado que o Prado te quebra E agora cê ficou no chão Cê não tá preparado pra essa guerra O tubarão perdeu na primeira Então passei na jogada Mais um 2 a 0 O rei dessa temporada Uou! tio tio, eu não faço por views Cê prefere o caldo de espanco aqui ou em Beverly Hills oh! Sabe qual eu faço improvisação Tava falando até do seu cigarro Espera ele fazer com as no seu pulmão oh! Cê tá ligado que eu vou avante Quando ele fazer com as no seu pulmão Não vai botar a culpa no cante Sabe muito bem que eu faço um frio. Por isso que eu tive que te admitir Claro que eu faço com as Hoje eu mato prato prado e vocês morrem de rir oh!